E aí pessoal, beleza? Aqui é o seu Tiet trazendo mais um vídeo pro canal. Ou seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. Hoje eu trago pra vocês o um vídeo aqui no DDT Mano, hoje eu vou mostrar minha continha que é eu consegui pegar 50 milhões de FC. Que demais! Vou mostrar o que eu pei, dar umas dicas aí pra vocês, tirar um PVP também. Ai, que delícia! Lembrando bem, se você for novo aqui no canal, já peça sua inscrição aí pra você ser inscrito no canal, ativar aqui esse sininho maroto, tá ligado, meu parceiro? E também não se esquecer de me seguir nas redes sociais. Se você quiser entrar no DDTank Walker e criar sua conta, o link tá na descrição, beleza, mano? Você entendeu, velho? Lembrando bem que é um servidor que dá 20k de cupom. Por é, vitória e 10k por derrota. Tá bem fácil de upar, tem vários eventos, muitas coisas aí. Várias pessoas estão jogando por causa da minha presença aqui também. Isso me alegra muito. E galera, eu decidi parar de fazer live aqui no canal. As lives aqui do canal não tá sendo muito apoiado Vou ter que ver interagir nas lives. Também eu tô sendo muito reteado querendo ou não, serve. Também nas lives, a galera tá fazendo muita, muita sacanagem comigo. eu decidi parar de fazer live, beleza, mano? Só vou ficar nos vídeos mesmo. E daqui um tempo, eu vou mudar para é Dragon Tank. Pra mim poder jogar lá que eu ganhei uma continha do inscrito, é, e também eu gosto muito do servidor, é um servidor muito legal de se jogar, tem muita gente. E o meu foco lá vai ser upar a continha, e fazer que um, É, não, fazer umas revolução, fazer uns PP. tentar mostrar pra vocês lá, o servidor é bem top também, gravei muito vídeo lá, e também tinha, é, tava um alcance bem bom com os vídeos, beleza? E é isso, tentar atrair é, público novo aqui pro canal. tem é, aí, gente. Então aqui eu já entrei aqui, né? A conta tá nível 41, tá com 50 mil de FC. aí, 50 milhões de você, 10k de ataque, 10k de defesa, 10k de sorte, 8k e 500 de atividade, né? E ataque mágico tá. 4k, resistência mágica 6k. Mas é engraçado de resistência mágica aqui, pra você ver, tá nível 31. Dá mais que ver o um ataque mágico que é difícil de upar, então. As cartas são basicamente assim. Muita gente não dá conta de upar as cartas, mas o que, que acontece, galera? Quando você vem aqui, ó, se eu pulsar as cartas, você tá com muito alma aí, ó. Você vem aqui, ó. Pulsar as cartas. Vem aqui em atualizar, mano. Não tem muito belo nisso aqui. Mais ou menos igual a versão antiga. Não tem muito belo ó. vem aqui nível de upa a carta. Mas você tem que ter muita carta, mano. E é bem difícil conseguir carta aqui. Ele vai abrindo, ó. Se você conseguir abrir, ativar isso aqui tudo. Vai ficar bem forte. Eu posso te garantir. O top tá 50. Falta ainda upar essas coisinhas aqui, que é. de pedra de runa, né, mano? As pedras de runa, né? Que ainda falta eu conseguir para poder acabar de upar. Deixar tudo full aqui. Acho que era 48 milhões. O né? que que aconteceu? Vou mostrar pra vocês como que eu peguei... Você quer ver isso aqui, né, mano? Tem tem bem pouco. Mostra mostrar pra vocês como que eu peguei 50 milhões. Esse aqui. As peças como que estão. Uma coisinha aqui, querendo ou não, ajuda se eu sou eu. Tá bem. E não se esquece de deixar o seu like. Aí eu preciso das figuras. ativadinha. As figura aqui, eu não sei o que acontece. Não, sempre aparece ativar, mas não ativa. Estranho. Mas tudo bem. Aí. Tinha. Tem o muita coisa aqui ainda. E... Talvez esse seja o último vídeo que eu vou gravar aqui Talvez, né, galera? Vai depender... Vai depender do que Se tiver um apoio, muito bom, mano Mas se não tiver, infelizmente, aqui vai ser o último vídeo Eu vou focar em outros servidores Porque, pelo se menos, o feedback tá muito ruim aqui que é com de detalhe Eu tô tentando trazer vídeo aqui Mas eu não vejo que vocês apoiam é difícil A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Cara, eu vim aqui, ó, montaria tem mais montaria, eu subi... É, no subliminar aqui, ó Eu deixei no máximo deixei no máximo essa essa aqui também deixei no máximo, essa também eu deixei no máximo, essa aqui ainda falta pra deixar no máximo, nossa, falta algumas coisinhas, beleza né, vou entrar aqui, fazer o PVP aqui, e deixa o like de vocês aí, vamos ver se isso aqui vai ter muito like, colocar coloca entre servidores, e eu não consegui pegar o Event Code, tá difícil, porque a galera ver me baniu lá do grupo, eu não consegui pegar não, beleza né, vamos ver se encontra encontro alguém aqui, vamos lá servidor, também ajuda né, agora que eu comecei a gravar, Toda vez que eu começo a gravar, não encontra ninguém, galera Só essa enrolação. Demorou, mas encontrou alguém, né? Pode ir Renatinho? Ele tá forte? Nossa, que bosta! Vou aí assim, filho Nossa! botando uma bicuda no computador Não, esse tiro foi feio, hein? Tiro ruim, mano? Vai fazer o que, né? Na vida é porque eu começo assim, galera. Eu começo errando pra dar oportunidade, entendeu? Pra ele dar um beat. É uhum. humilde, né? Sim. daí ele cara, Porque sabe que o poder é maior? Fala, hum, cara é cabuloso. Deixa eu me matar aqui. Aí eu vou te ajudar, meu parceiro. Aí, eu tô, eu tô, eu tô de me aqui. Tô de me redimir. Da P aí, tá vendo aí, galera? Não, quando você entra na sala, você vê que o cara quer ver. É foda, bota. você sabe qual que o atributo quer ver. É daquele mais. É daquele mais. Na base. Olá, meu parceiro. Até mais. Eu tenho me redmi aqui, consegui. Eu errei aquela primeira, mas beleza, né? Já consegui os 20 k de cupom aqui, já vi, ó. Como é modelo. Bora. Esse presentinho aqui, isso aqui foi uma troca lá, né? Deixa o like pra ver se consegue bater pelo menos uns 100 likes aqui pra mim continuar gravando aqui, ou pelo menos uns 50, é o mínimo, né, mano? Um canal de 4 mil inscritos é o mínimo que eu peço pra vocês. Então é isso, né? Até o próximo vídeo, um abraço do senhor, Tchê, e falou!